automatizar processos repetitivos e gerar produtividade para a contabilidade. Foi com este objetivo que a SCI Sistemas Contábeis desenvolveu diversas tecnologias web. Uma das mais utilizadas por clientes e não clientes da SCI é o SCI Report CND. Esta ferramenta extremamente eficiente e prática é responsável pelo controle das certidões negativas de débitos, eliminando o uso de planilhas e até mesmo o acesso a sites para geração de CNDs. O SCI Report CND controla os vencimentos, gera CNDs nos prazos e publica no SCI Report as CNDs para que os clientes da contabilidade possam consultar sempre que quiserem, 24 horas por dia. Quando o sistema do governo fica indisponível, a ferramenta avisa o usuário por notificação. SCI Report CND uma tecnologia simples, completa e inovadora, porque as empresas contábeis merecem. Saiba mais, ligue 0800 47 0808.